Como entrar na mente inconsciente de uma mulher Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Potência e Saúde. Já pensou descobrir como entrar na mente inconsciente de uma mulher? O bacharel em psicologia e especialista em relacionamentos Adriano Moura revela esses fantásticos segredos. E não se trata de bajulação barata para manipular as pessoas. E sim de conhecimentos técnicos para ajudá-lo a aumentar o seu poder de despertar fortes emoções no cérebro de uma mulher. Vantagens de entrar na mente feminina Antes de tudo, entenda as vantagens de conquistar o lado emocional da mente feminina. Maior poder de persuasão. Habilidade de deixar a mulher confortável na conversa. Capacidade de mudar o estado de humor delas. Despertar fortes emoções agradáveis nas mulheres. Demonstrar liderança no jogo da conquista. Não precisa usar técnicas mirabolantes para conquistar. Para seduzir ou conquistar uma mulher é preciso trabalhar a mente inconsciente dela a seu favor. É um consciente de uma mulher que determina para ela se deve gostar de você ou não. Os Segredos do Inconsciente As mulheres são mais intuitivas do que os homens o que faz com que elas se comportem mais com o inconsciente. Por isso, mesmo que um homem seja feio, arrogante e cafajeste, se ele conseguir entrar na mente dessa mulher, ela ficará apaixonada por ele mesmo que outras pessoas tentem convencê-la do contrário. Isso explica o fato de muitas mulheres interessantes e bonitas se apaixonarem por cafajestes e que nem mesmo são atraentes. Então Confira abaixo o que você precisa fazer para entrar na mente inconsciente de uma mulher. Descubra o que ela não gosta. O grande erro dos homens é pensar que todas as mulheres são atraídas pelas mesmas coisas e por isso eles usam a mesma tática para atrair todas as mulheres. O que agrada uma mulher pode ter um efeito completamente contrário em outra. Nesse sentido, para não errar na sedução. Faça perguntas que estimule a mulher dizer coisas que não gosta nos homens. Entretanto, não faça perguntas diretas como O que você não gosta nos homens? Seja sutil e formule a pergunta de maneira natural na conversa. Um bom exemplo é quando estiverem falando de relacionamento, pergunte qual o motivo do fim do último namoro, ela com certeza vai desabafar e dizer tudo o que não gostava no ex-namorado. Então o que você tem que fazer durante a conversa, é tentar demonstrar para ela de maneira sutil, que é exatamente o contrário do último namorado. Descubra o que ela gosta. Durante a conversa, faça a mulher falar muito e fique atento a cada palavra dela, sempre aproveite o assunto para fazer perguntas que estimule a gata a falar sobre o que gosta. As mulheres gostam de conversar sobre coisas que fazem elas se sentirem bem. Assim. Se ela gosta de animais, faça com que fale sobre os bichos de estimação dela, aproveite para também falar dos seus, mas se você não tem nenhum, apenas diga que sempre teve vontade de ter um animalzinho. Demonstre valores para ela. Você já descobriu o que ela gosta e não gosta, agora só precisa demonstrar para ela que você é exatamente o que ela procura. Este é um momento delicado da sedução e quanto mais sutil você conseguir ser, melhor será o resultado, você deve demonstrar qualidades durante a conversa, sem fazer com que ela perceba a sua intenção, veja os exemplos abaixo. Uma mulher diz para você que não gosta de ser traída. Diga para ela o quanto ficou bravo com seu amigo quando ele traiu a namorada dele. Uma mulher fala que adora animais, principalmente cães. Quando estiverem caminhando e avistarem um cachorro de rua, diga o quanto você sente pena destes animais que ficam abandonadas e sentem fome e frio. E que acha que o governo deveria ter um lugar para cuidar de todos eles. Você percebeu que ela está sempre preocupada com a roupa e com o visual. Elogie o visual dela e diga o quanto você acha interessante mulheres com bom gosto para vestir. Estes são apenas alguns exemplos de como entrar na mente inconsciente das mulheres, diga a elas o que elas querem ouvir, o importante é parecer natural e não deixá-la perceber que você está tentando impressioná-la. Faça-a sentir emoções. Faça a mulher falar sobre coisas que ela gosta de fazer, estimule a gata para se lembrar de bons momentos da vida dela, e também a deixe longe de qualquer assunto que a desagrade, veja os exemplos abaixo. Ela te contou sobre uma experiência desagradável. Descubra qual é essa experiência ruim e mude de assunto rapidamente. Ela te contou sobre uma experiência agradável e que ela sente saudades. Faça-a se lembrar desse momento, peça a ela para te contar cada detalhe. Ela falou que adora praia. Faça-a imaginar o quanto seria bom se vocês dois estivessem em uma praia juntos neste momento. Diga o quanto seria bom estar deitado sobre areia quente, ouvindo o som do mar e das gaivotas. Na verdade, relate todos os sentimentos bons que você pode sentir na praia. Fazendo isso, inevitavelmente vai estar ligando algo que ela gosta a você, uma vez que sugeriu estarem juntos na praia. Conclusão Esta é a maneira mais simples de conquistar uma mulher, mexendo com as emoções e sentimentos dela. O tempo que ficou com você ela sentiu apenas boas emoções e a mente inconsciente dela vai associar a sua companhia a bons momentos. Nesse sentido, fazendo a gata sentir vontade de ter você sempre por perto e este é o primeiro passo para a paixão. Então se você gostou desse vídeo compartilhe, inscreva-se no canal se não é inscrito, ative o sininho e até o próximo vídeo.